vendo? É, é por isso que, ó, se liga, filho, a partir de agora, eu sou o advogado de vocês. Pai, eu sou o seu advogado pra dizer realmente que nosso tempo, a coisa era diferente. <música> Ah, tudo bem com vocês? Se liga, pra mim é um prazer de verdade Tava sonhando com esse momento Aqui no canal Tudo muda E eu trouxe uma pessoa muito especial Pra gente fazer essa série de pais e filhos Não é não, pai? Oi, pessoal <risos> Não, pai, fala é, sério, que... Você tem que ser mais animado, Igual mais você. presente é, ela. Fala pessoal, eu sou o pai desse rapaz e a gente tá aqui pra fazer um canal legal pra você. Às vezes você fica com vergonha assim quando seu pai tenta ser descoladão e tal e não vai. Eu sou o Sabino Júnior. Eu sou o Sabino, pai original, ele o é um genérico. E tem uma brincadeira aqui pra gente se conhecer melhor. Meu filho. É, se liga só, a gente vai fazer a, a brincadeira do já. E jamais, eu achei ou o jamais. Então eu vou fazer cinco perguntas pro meu pai que ele não sabe, e ele vai fazer cinco perguntas pra mim que eu ainda não sei e vou falar já ou jamais. Pegou aí a ideia, né? Vai lá, vai lá. Vamos lá, meu filho. Você já falou a frase: não pedir pra nascer? Já óbvio, eu acho que todo filho já. Quis fugir de casa? Eu já fugi de casa. Achou que era adotado? <risos> Já. Inclusive depois ele tem que contar essa história, viu? Porque ele fazia essa pirraça comigo. É, pensou que é parecido com o on Santana? Jamais. <risos> Cantou música sertaneja apaixonada e acabou chorando? já, <risos> já? Dormiu enquanto seu pai falava? Não, jamais, jamais, jamais. Disse que tinha outro nome para alguém? Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Já, porque eu tinha vergonha de Sabino. Se vocês não entenderam, meu nome é Sabino Júnior, tá? E eu não, tinha, não tenho culpa disso porque eu não escolhi. Tá, ah, vamos lá. Então, agora é você. Já ou jamais, hein, pai? Você já sacaneou seu filho dando o seu nome pra ele? Já. Quis esquecer os filhos no shopping só pra descansar? Jamais, isso é coisa de sua mãe. Você deixou o filho ganhar pra ele não ficar irritado? Já. Pai, isso aí ele usa como... <risos> Esqueceu de pegar os filhos na escola já alguma vez? Jamais. Claro que já, velho. Meu pai é mais esquecido. Eu nunca fui buscar Esquece... eu mandava alguém pra casa, não ia esquecer. <risos> Tá bom. Hum. Já riu de alguma coisa errada que o filho fez? Já. É, já fez seus filhos passarem vergonha de propósito? Já. Eu já. e todo pai, sadio mentalmente já. E você já falou, no meu tempo era melhor? <risos> Mas era melhor mesmo. Tá vendo? É, é por isso que, ó, se liga filho, a partir de agora, eu sou o advogado de vocês. É, é, é, pai, eu sou o seu advogado para dizer realmente que no nosso tempo a coisa era diferente. É, os pais sempre querem ter razão, não é mesmo? Eu isso. aposto... E isso é motivo de conflito. Isso é motivo de e conflito. nós estamos aqui para resolver isso. Exatamente. É e é por isso que a gente vai falar sobre conflito de gerações. Seu pai alguma vez já falou assim... É, porque no meu tempo ah, eu é. tinha que acordar às 5 horas da manhã para trabalhar, para fazer isso e aquilo. Fazer um monte de coisa e você só tem que estudar e não estuda. É, como pai, jamais. Deixei jamais. Deixei de dizer. Eu sempre falo. <risos> ah tá, hum. entendi. E isso gera conflito. Quando o pai acha que ele tem razão de tudo e ele já sabe tudo sobre o mundo, mas ele não se toca que as coisas mudaram, as coisas mudaram, pai. Mudaram mesmo. eu fico pensando, depois de muito diálogo com meu filho, que isso tem sido um motivo de racha. E isso não é bom. Eu acho que todo pai saudável, de vez em quando, fala isso. Mas nós estamos aqui para dizer que isso não é o certo e a gente quer falar por quê. Eu demorei a aprender, mas eu aprendi com você, Tá vendo, filho? Você, você tem que parar de ficar só é, discutindo e aprender com o seu pai e também aprender a ensinar algumas coisas. Porque eles são antigos, cara. São da época lá... É, é, é, é, que não tinha tanto diálogo, não tinha internet para pesquisar as coisas no YouTube, então você precisa ajudar o seu pai. Ajuda o seu pai. Pai, eu queria te dar uma ajuda. Eu com pai eu queria te dar uma ajuda. O que eu entendi, meu filho, o que eu é. aprendi é que a gente não vai deixar de falar nunca, mas a gente pode falar sempre, desde que da forma certa, da maneira correta não para gerar cobrança, não para gerar encrenca para o filho, mas eu acho que você pode sim dizer, e foi, a época era diferente, eu aprendi isso com você. A maneira como se fala, o modo como se fala, a maneira como se diz, pai, pode fazer um diferencial daquilo que você quer. Porque eu entendo que todo pai, quando fala assim, o objetivo dele não é massacrar, é querer dar um... Dar um uma força pro filho acordar. É, só vamos combinar uma coisa então. Já que a gente tá falando sobre esse conflito de gerações e tal, eu acho que o que falta mesmo pra gente é parar de querer ter a razão sempre e começar a entender mais o outro. Então eu percebo muitos filhos que, quando eu converso com eles, eles, por exemplo, ah, eu quero fazer tatuagem, meu pai não deixa, é, meu pai me enche o saco e tal. Cara, mas por quê? Porque na época dele não era normal isso. Então você pode conversar como gente com ele, em vez de só discutir, e a gente vai entender que sempre, né, pai, é, sempre a base é o diálogo, a comunicação. Então, ao invés de um querer só mandar e o outro querer só brigar, conversa sobre isso, vale a pena conversar. É, então a moral da história que eu aprendi como pai é que eu tenho que parar de achar que eu sempre tenho razão. Não tenho razão muitas vezes, mas parar de achar que eu sempre tenho razão, e aprender com a geração do seu filho. É, e vamos ser a vida, sinceros. na verdade, é um aprendizado. É, mas... é difícil. É difícil, mas é possível aprender. É verdade. E vamos, vamos ser sinceros aqui, filhos. Como a gente percebe que os pais são de outra época e a gente tá aí com acesso à informação pra tudo, às vezes a gente também acha que a gente sabe de tudo. E pra gente tudo é besteira. Né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você quer impedir de tudo. A gente tá achando que já sabe todas as respostas. E um dia a gente vai ser pai, viu? Depois, daqui um tempo, vai estar tá eu e meu filho aqui sentado porque vai ser conflito de gerações, as coisas mudam. Então eu acredito que tudo muda quando? Quando você muda. Quando você decide mudar, quando você decide deixar um pouco o seu orgulho, quando você decide dar uma chance para o outro dele compartilhar a história, dele falar o que é difícil para ele. De repente não é difícil para você, mas é difícil para ele. E a gente precisa ter esse diálogo, essa conversa. Tudo Aprende. muda quando você, como pai, entende que o seu filho tem algo para te ensinar. A gente sempre tenta aprender. Bye, bye! Aprende aí com seu pai também, tá? Aprende é com seu não. filho aí. toda é gente boa. Obrigado, pai. Qual é o seu nome? Sabino Júnior. <risos>